Olá! Você sabe o que é LGPD e o que essa lei tem a ver com o IEFSU de Minas e você? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, foi criada para garantir que o uso dos dados pessoais, informado pelo cidadão, sejam tratados de forma transparente e segura pela instituição. Desde o lançamento da LGPD, o IEF Sul de Minas trabalha na adequação dos processos quanto à coleta e tratamento dos dados pessoais, com o compromisso de evitar vazamentos e mantendo o sigilo sobre as informações sobre sua responsabilidade. Entre as ações realizadas, formou-se a Comissão Gestora da Política de Privacidade e Proteção de Dados e foi criada a Política de Privacidade do IefSU de Minas. Clique no card que aparece aqui em cima para acessar a nossa Política de Privacidade. Mas o que são dados pessoais e por que devemos ter atenção sobre eles? Vamos para um exemplo prático. Quando você se inscreve em um processo seletivo do Instituto, você precisa fornecer um conjunto de dados, como seu nome completo, data de nascimento, e-mail, número do CPF e entre outros. Esses são os dados pessoais. Esses dados permitem identificar e expor um determinado indivíduo. Por isso, o IEF Sul de Minas tem se adequado à LGPD por um conjunto de ações que garantam a guarda segura dos seus dados. Além deles, há também os dados sensíveis, que são informações que revelam a origem racial ou étnica, convicções religiosas, questões sobre saúde ou orientação sexual de uma determinada pessoa. Como o IEFSU de Minas usa esses dados? O Instituto só recebe, trata ou compartilha as suas informações somente mediante a sua expressa autorização. Veja alguns exemplos em que o IEFSU de Minas precisará pedir ou utilizar os seus dados. Na hora de emissão de certificados ou diplomas, no planejamento ou gerenciamento de ações inclusivas, em processos seletivos, e também na gestão de programas que envolvam estudantes ou servidores. Quer saber mais sobre a aplicação da LGPD no IEF de Minas? Acesse portal.iefsudminas.edu.br Digite na busca Política de Privacidade Leia o documento e, se tiver alguma dúvida, envie mensagem para corregedoria.ifsudminas.edu.br.